Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na casa do feiticeiro para fazer uma exploração de dia. Uma lenda muito sinistra, a gente tinha vindo à noite aqui na casa do feiticeiro e cara, não sei o que, que aconteceu, mas alguém estava dando tiro na gente, né, Thaís? Sim. A gente escutamos, na hora que a gente tava entrando nessa parte aqui, pessoal, a gente escutou dois tiros, mas estava longe. E na hora que a gente entrou dentro da casa, a gente escutou um tiro bem perto, né, Thaís? Foi. Eu não sei se era algum caçador ou alguém que mora aqui por perto que viu as lanternas e tentou nos assustar, né, Thaís? Nossa, mas foi muito sinistro, Thiago. Foi muito sinistro. A gente pulou aquele portão, ficamos escondidos ali, ó, um tempo, né? Porque Sim. parecia que tava muito perto de nós. E daí parou, né, Thiago? Parou. Ficou silêncio. Aí nós decidimos entrar na casa. E essa casa aqui é perturbadora. De noite o cenário é diferente, né, Thiago? Olha isso daqui, cara. De noite de né? dia é uma coisa, de noite é completamente diferente. E pessoal. A gente estava dentro do quarto um pouco antes da gente escutar o tiro. Aquela janela, ela abriu Foi na mesmo. nossa frente, Foi cara. Mesmo. Ela abriu assim, ó. Como que abre uma janela dessa daí, Você tem tá louco. Isso? Com a mão da difícil imagina, é véio, alguma coisa muito muito sinistra que Aí tem, tem, tem nessa alguma, casa. Alguma entidade, algum espírito muito forte. Sim. Pra quem não sabe que lenda é essa do feiticeiro. Esse feiticeiro, ele era um cara que o pessoal chamava ele de feiticeiro, alguns chamavam ele de macumbeiro, outros chamava ele de mago. Ele tinha vários nomes, mas o que o pessoal mais conhecia ele era como o feiticeiro, né, Thaís? Uhum. sol tá pegando aí, tá atrapalhando? Vai mais lá um pouquinho, que tá pegando sol ali. Aí. O, que o pessoal mais chamava era de feiticeiro. Aqui nesse terreno, lotava de carro pra ele vir fazer os trabalhos dele, né, Thaís? Aham. Uhum. Ele era um, uma pessoa, assim, bem renomada, né, Thiago? Sim. Bem famoso aqui. E teve um cara que veio e assassinou ele dentro dessa casa. Ninguém sabe o, realmente o que aconteceu, o porquê que esse cara veio e assassinou esse feiticeiro aqui. É, não, nós não sabemos se ele acabou fazendo um feitiço para esse cara. Esse cara acabou descobrindo, veio aqui para matar ele, Essa né, Essa é uma hipótese nossa alguma que a hipótese. gente ficou pensando, né? A gente não conseguiu descobrir nada. E pessoal, e no Spirit Box que a gente estava tentando fazer nessa casa, o feiticeiro, a gente achou uns tubos, né, Thaís? O uh -huh. feiticeiro falou que aquilo lá era feitiço, a magia, aquele usava Então a gente vai entrar dentro dessa casa, vai olhar os detalhes para a gente estar voltando novamente. Porque de a noite. gente não tinha feito a exploração, a gente não. não tinha vindo de dia, né? E uma coisa assustadora que aconteceu aqui nessa casa também, eu acho, eu acredito que foi o um feiticeiro. Ele apareceu bem aqui nessa porta. Só pode. Não, que não Trancou era a espírito. gente dentro da porta, né, isso Sim. Foi muito assustador, cara, ver a aparição daquele feiticeiro. Então hoje a gente vai entrar ali, vai dar uma olhada, mostrar para vocês para a gente estar voltando à noite, tá bom, pessoal? E eu vou deixar o link dos vídeos. Que a gente gravou de noite aqui nessa casa Pra vocês conferir e ver como que é assustadora essa casa Deixa o like, se inscreve no canal E bora pra mais exploração Tá isso, vamos entrar pra dentro? Vamos, Thiago Mas vamos. a porta tá fechada, né cara? Tá, vamos ver se ela tá aberta Nós olha por dentro, depois a gente olha por fora Tá bom, tá bom? Mas pessoal, ó Pra vocês terem noção, ali é a entrada, né, Thaís? Era, então, né, antigamente. É. No dia, na né, veio de noite, deixa pra vocês verem como que de noite é totalmente diferente. Eu vim de noite, eu acabei pulando, ali, olha lá do lado. até Thaís é, foi ver, né? Eu passei pelo lado. Aqui parece aquilo ali, aquele buraco ali parece ser um tiro, né, Thiago? Parece. Não parece? Parece ser um tiro. E essa janela aqui, cara? Essa janela aqui, ó, que coisa, né, Thaís? Nossa, parece ser um tiro, né. Parece, parece mesmo. Ele é muito estranho. ver se tá aberto Eita, pega licença puxão. parece né? Tá aí esses baralhos lembra? Né? Nossa, verdade, a casa tá cheia de baralhos, gente. Cheia de carta de baralhos, pessoal. Olha aqui. Oh, eu não sei se a pessoa que veio assassinar ele que fez isso. Então. Agora eu não sei se esses baralhos também é alguém que veio pra fazer algum. Algum ritual, alguma comunicação? Usar a casa, usar é. as energias da casa, Sim. né? Não tem nada. Essa janela aqui, ó. Que foi sinistra. Né? Pessoal, eu tava aqui, ó. Essa janela lá abriu. Os dois lados, bem na minha frente, cara. Bem na hora que eu vi um negócio com o feitiço. Cadê aqueles feitiços, tá isso? Não sei, será que gente tinha deixado tá lá na cozinha? Ah, tinha ficado com o Sprint. O o lá. E essa porta aqui, gente, ela abriu. A janela. Foi muito estresse a janela. Eu falei, porta. É. Fé. Ah, que tipo de fé que ele tinha. Olha aqui na janela. Tinha alguma coisa aqui, Thiago. Ó. Tinha mesmo. Ligada, tá vendo? Aham. Uhum. Amarrada com linha. Né? Esse é o banheiro? Tem um negócio aqui também, pessoal, ó. Ah, aquele dia que a gente veio, tinha uma uma poça de água e eu fechei, lembra? Aqui, ó. É, olha aqui, Deus. A porta. Que estranho. Sim. E esse negócio aí é uma calcinha de menina, um biquinho é... de menina. Uma casa grande, né, cara? A porta aqui, ó. Ó, cheio de baralhos. Cheio de baralho, copinha de boneca. Copinha de boneca. Hum, tem coisa aqui, ó. Clipe. Um clipe grande. É, mas essa parece, Lepita, né? É, é. mais? Ali tá até sem janela, Ah, é verdade. Só Feiticeiro, você está aqui? Difícil ter manifestação de tiro, né? Hã? É? Difícil ter manifestação de tiro. Mas eu, nós fizemos tipo, os antes aqui, ó. Ele apareceu lá pra mim. Né? Foi. O negócio ficou aqui. Aqueles vidrinhos? Os vidrinhos. Vidrinho. Essa carta... Ah, olha lá? lá então. Será que viu alguém aqui? Eu não sei, cara. Mas não tava ainda, não, não deixou aí não. Não, ficou ali, ó. Ficou junto com essa carga aqui, ó. Do Pessoal, olha aqui. Não sei se é um sangue ou alguma coisa. Mas aqui. parece mais preto do que vermelho. Não sei lá. É. Tem esse outro aqui, Não pode ser que é um sangue velho, velho. Olha, tem alguma coisa dentro. Tem, tem. Tá vendo uma bola? Tem mesmo, Thiago. Você tá, você tá percebendo? Deixa eu ver, deixa eu tentar filmar. Pessoal, dá para ver? Tem, não sei se dá para ver. Tem tipo uma bola dentro. Cara, que impressionante. Ela misturou. Você viu? Tinha uma bola, dentro. Né? É, tinha uma bola branca. Não sei se na câmera deu pra ver. Pessoal, vocês conseguiram ver, vocês comenta aí. Cara, que impressionante. Você, você viu, né? Eu vi. Vamos então deixar aqui, tá? Será que eu com isso aqui? Eita. Será que ele tava bravo que tava pegando essas coisas? Não sei, cara. Aqui outra porta, aqui sai lá fora, pessoal. Mas essa aí tá trancada, né? Tá trancada. E é uma casa enorme, né Tiago? Uma casa muito grande. Muito grande. E outro tanto de quarto que tem aqui? Nossa. Olha o ventilador, é esse? Esse ventilador. Eu acho que esse quarto aqui era o que ele fazia Pode. os trabalhos. Pode ser. Porque é um ventilador talvez pra receber as pessoas, né? Sim. E eu não sei, eu tô, tô fazendo uma suposição, né? eu não sei. Supondo que seja... Foi estourada essa porta aí? Olha aí, tem coisa dentro, cara. Foi estourada essa porta? Parece não. que foi. Olha, tem tá um negócio ali atrás, tá vendo? Aham. Uhum. Aqui tem uma área, ó então... E, isso. Aquele dia, antes da gente entrar, você estava aqui, ó você olhou para dentro, escutando um sussurro de foi. gente conversando aqui dentro. Foi. Não foi? Foi mesmo. Foi, foi espírito, cara. Uma coisa. Essa casa aqui, pessoal, ela deve ser mal suada. Eu também acho. acho que o que tem aqui é muito maligno, muito ah. do mal. Se for mais de umas coisas, né? Sim. Mas Ai, achei... impressionante esse negócio, Tênis. Foi estranho demais, né? Tava... agora não tava. Mas tava uma bola assim dentro dele assim, ó. Tá. Vamos dar uma olhada por fora agora? Vamos olhar por fora. Bom, pessoal, ó, é bom a gente vir de dia fazer o reconhecimento, né, Thaís? Sim. E... Pra gente estar voltando à noite também, uhum. né? Ó, que nem aquela, aquela porta ali, trancada, ó, se tivesse chave, né, Thaís? Pra... Porque a gente, querendo ou não, é, se acontece alguma coisa... que tem a, né? a porta ficou trancada, cara. A gente ficou trancada aqui dentro. Sorte que a gente conseguiu abrir, né, Thaís? Sim. E, e aquele tiro, aquele negócio é complicado. Ela né? ficou com medo de entrar de novo fiquei, naquela fiquei vez. Fiquei com medo, pessoal. Comigo. Depois, na olhando, os vídeos, falou como que não teve coragem. Então, na hora, uma adrenalina muito grande, pessoal. Não sei se o que faz a, a gente entrar nessas coisas é a adrenalina que dá coragem na né? gente, não sei, né? Porque, pra vocês, depois a gente para e pensa o supor que a gente passou. Eita, essa porta bem enferrujadinha, né? Aham. É. Aqui. Essa coisa aqui, ó. Tá. Enrolado um fio. Hum. Colocar tudo tela. Olha lá, os vidros quebrados. Aqui era o fundo, pessoal. Aquela porta ali, ó. Que não, que não dá pra abrir, ó. Pra vocês terem noção, quanto tempo faz essa casa parada, olha aqui, ó. Não, deve ter muito tempo. Muito tempo. Aqui tem um tanque, ó. Tem. Olha essa passarete aí, Tiago. Tá vendo? Nossa. E pessoal, aqui, ó. Ah, tem uma chave. Lembra que essa chave tava aqui? Lembro. Ela tava aqui no chão. Ela não abre aqui, cara. Não abre. Ela nem entra, ó. Não é nem. Essa não é. Não entra. E eu acho que aqui, Thiago, ó, o é. pessoal chegava aqui e ficava aqui esperando para ser atendido. Sim, eu acho que esperava aqui. aí entrava aqui, talvez para aquele cômodo ali. E eu acredito que seja aquele cômodo, que é isso daqui, ó. Não sei, que é o, o que tem ventilador. É o único que tem ventilador, as coisas assim. Foi aí que a gente escutou o, o sussurro, né, Thaís? Foi. Como se Nossa. fosse alguém conversando, alguma coisa assim. Aham. Uhum. É, pessoal, a, a lenda do feiticeiro é essa, a gente vai estar voltando aqui à noite para tentar investigar mais, tentar saber mais sobre essa história, né, Sabe Thaís? o que eu queria fazer, Thiago? Colocar uma câmera noturna lá na frente da casa e a gente entrar e deixar a câmera noturna filmando para o lado de fora. Boa. É, a gente tem que ver, porque a nossa câmera noturna, Thaís, ela pega muito, assim, ela pega de muito perto, né? Sim. Ela ela, te, ela como se fosse um zoom muito puxado, pessoal. a gente não... Mesmo a gente tirando o zoom dela, ela parece que ela fica com zoom. Sim. É, mas dá pra gente tentar sim, cara. Pra ver se consegue, hein? Uhum. Pessoal, a gente vai estar voltando aqui de noite, de madrugada, pra tentar fazer mais uma investigação. Eu não sei se é melhor a gente voltar mais tarde, Thaís. Porque aquele dia.. É, não sei se podia ser alguém que tava por aqui, se chegar mais tarde, né? Uhum. Mas é isso aí, a gente vai encerrar por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!